E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Skin. Estamos aqui em mais um jogo novo no canal aqui, Uncharted 4. Estamos na versão beta aí. Vamos ver, dirija-se para aquele bagulho lá no seu radar. Cara, vamos ver. Tá, onde é que é essa porra? É aqui em cima desse azul. Segurando para fixar a corda quando vir. Para frente, yeah, soltei. Cai lá de cima. no condicionado. Colete o diamante exibido em seu radar. Vamos lá. Onde é que tá isso aí? Véio? Vamos detonar essa porra. Tem um bagulho ali que é de corda. Aqui ó. Peguemos. O inimigo sempre aparece em radar quando... quando. Ok. O cara tá me meu irmão. Me traiu o cara também. Não, não, não. foi. Põe. Põe essa porra aqui. Ok, tem mais babaca. Isso aqui é combate corpo a corpo. Ó, tem uma anta ali, ó. Odeus, oh, Morre, filha da puta! Vamos Yeah! Tem umas munições. Como é que ele carrega a arma aqui? Essa porra Caraca O cara é uma aranha o cara tá pra lá, né Ó, oh, legal, hein Ô, oh. é. Como é que ele gruda aqui na parede não gruda? Ah, gruda sim Uma galerinha boa, <risos> acabar a bala bem na hora. Não, como é que carrega a arma aqui? Aí. abrir loja peraí peraí acabou a minha bala o que aconteceu não quero foda-se compre brutamonts compre o que o um partido brutamont que eu comprei? É, eu faço ideia do que eu comprei, mano Nossa, eu tô tomando bala Vai, vai, vai, carrega essa porra aí Que que é isso que chegou assim pra mim? Esse azul aí, ó Foi um, foi um, foi um! Não, não, não, não, não, não, não, volta aí. Ah, tem um babaca aqui, ó. o cara. Detona ele, detona ele, cara. Detona ele hein? Vai, filhão! Como é que troco de arma agora? Grana! eu ver Hum. Competitivo, meu irmão. <risos> Quero só ver agora, hein? Com qualquer arma. Reanime cinco companheiros de equipe. Vença três jogos. Bora. Pega os pontos no chart de cortesia eles podem ser usado na loja para desbloquear itens variados incríveis, é muito mais, itens variados incríveis, velho, que beleza hein, mas olha só, mostrar detalhe, vamos ver que porra é essa, não dá né, mostrar detalhe foda-se, resultado foda-se também, não adianta nada aqui, tá ok então criando esses desafios de novo não dá né, encontrar a partida então, Mapa, mata, mata em equipe bora meu irmão aí, detonar os caras não, aqui eu não conheço nada, eu tô de AK-47, tô indo aqui. Olha lá, os caras já estão vindo lá, olha, os babacas lá na nossa frente lá. Beleza. Não podem me deixar sangrando! Levanta isso aqui! Isso, obrigado! Cara lá na frente, caralho, vai, desce aí, caralho! Eu tô no chão, tô no chão. Se alguém conseguir. Tem três no chão aqui. Ih, o cara vai vir matar nós três. Não vai rolar. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Vamos lá. Mata ela ali que ficou no chão, a vaca. Mata ela aí. Isso. Carrega essa porra de arma aí. Cadê a assistência? Como é que é? Touch. Touch pra baixo. Sei lá, bomba aí que eu tenho. Sei lá. Pra esquerda não tinha nada. Tava vermelho ali. Não, não tem. Cai longe pra caralho, que doideira, mano. Escorreguei e caí lá, ó, lá embaixo, nem sabia o que dá pra fazer isso. Bora arregaçar os caras, mano. Tripa pra fora, meu irmão, tripa pra fora. Ó, o Bruno tá no chão lá, quem conseguir ajuda o Bruno, hein. Já era. Deixa eu subir essa porra aqui, cara. Tô no chão, tô no chão Isso, a vaca também, a vaca também Me ajuda aqui, mata a vaca Me ajuda aqui Aí valeu, Bruno É nozes, é nozes Cadê, cadê, cadê Tô indo aí, tô indo. Cuida de. Ah, não deu. Morre, filha Tinha da no puta. Saco de cara. Tinha... Opa, tem outro, tem outro lá dentro. Tem outro lá dentro, galera. Matão, pegamos mais uma vaquinha. Tô no chão, tô no chão se conseguir me ajuda. Valeu, valeu, valeu. Tá aqui, tá aqui com a gente, tá comigo cobrindo aqui Cobrendo, cobrindo Tem uma coluna vertebral do, do cara, meu irmão Fudeu, fudeu, tô no chão Tô no chão, vou morrer, morri morrer Deu um bica na minha bunda, filha da puta Lança-míssel, agora eu peguei um lança-míssel Aí, sei lá Porra, é essa aí? Vamos tentar. Cadê, cadê, cadê? Aí, vamos dar tiro por aqui. Eu te salvo, eu te salvo. E os amadores não me ajudam. Que bom. Morre, filha da puta! Tô, tô no chão, tô no chão e vai vir me matar aqui, hein. Pode andar, olha lá, olha lá, mata o cara, mata o cara, mata o cara, mata o cara. Opa, tá fudido, tamo fudido aqui, mata o cara, mata o cara. Hum, fudeu, vai matar nós dois aqui, hein. Foda-se, morri. Morri. Hum. morri, bora lá! Cadê? Tem vaca aí? Compra assistência. Olha um cara aqui. Olha uma bica! Corre, Vem, vem, vem, Nós olha a bomba, sai correndo. NICE. Pô, tem um gobbop cop me atirando cara ali. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai destruindo. Um cara, tiro na cara, meu irmão, tiro na cara do seu da puta. Tem gente ali, hein? Simbora. Deita aquela porra ali. Tem gente atrás da pedrinha aqui. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Aê, porra! Opa, opa, opa! Peraí, cadê os filhos da puta? Vai, Robocop, detona aí, caralho. Como é que eu lanço o lança-míssel que tá preso nas minhas costas aí, hein? Lado direito, lança-míssel, beleza Cadê os caras agora? Deixa eu mudar pra minha arma de novo, peraí Tem um cara lá em cima, mas não tem mais Peguei um ali Peguei mais um aqui, peguei mais um aqui. Opa, opa, amigo, amigo, amigo, quase que meu amigo. Tô aqui com você. Cadê os putos? Tem o um lançamento ainda? Não tem, tem robocop aqui, ó. Robocop, chamei o um robocop. Opa, o um robocop fazendo a festa. Fui na, na coluna da mina e na canela. Tô, tô no show e alguém conseguiu me ajuda Mata o cara aqui me... Morri, morri. Vamos lá, vamos lá. E aí, ganhamos, porra. Ganhamos, caralho. É. <risos> foda-se, ganhamos essa merda. <risos> Se continuar assim, mano, foda-se. O importante é ganhar ali, porra. Olha lá, 35 a 28, tá bom, mano.